vai ter uma conversa para ajudar a pessoa a ter uma pequena vitória por encontro, para que cada uma dessas pequenas vitórias, uma atrás da outra, contribua para uma grande vitória, que é o estado B, que é uma vida mais ativa, que é uma vida é, mais energizada, que é uma, uma nova vida, né? um novo ciclo que se inicia né? depois dos de 50, que na verdade não é, uma, não é um decrescente, é uma, é uma nova crescente, para que a pessoa possa atingir X. Outros é esse... patamares, outras... Né? Exato, e é isso que você tem que tangibilizar melhor, essa transformação, esse estado B, o que você está vivendo hoje. E é isso que você vai refinando ao longo das tentativas, das primeiras mentorias, porque no final disso, depois de cinco encontros, quatro encontros, dez encontros, quantos encontros você achar que precisam para passar pelo seu mapa... Você vai começar a ver os resultados nas pessoas e o que, que elas falam. Hoje eu estou me sentindo dessa forma, hoje eu conquistei isso, hoje eu estou assim. E aí você vai começar a ouvir a forma como ela descreve as vitórias que ela alcançou. E aí você vai retroalimentando a forma como você comunica, a forma como você divulga isso, a forma como você é, traz, que a gente chama da promessa né, da sua mentoria. E isso é um trabalho contínuo de refinamento. Por isso que no início as mentorias vão te ajudar a aprender muito. Você pode vender ah. por um, um valor maior do que um e-book, sem dúvida, né? Porque uma mentoria uhum. dessa, você poderia cobrar por encontro entre 100 a 500 reais, né? São, são valores aí facilmente aceitáveis no mercado. Enquanto o e-book, você não vai vender por mais de 50 reais, né? Máximo 100 reais, se for o e-book mais incrível. Então, começar com o e-book é muito ruim,